coisa não precisa ser necessariamente igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso específico. Mas é camisinha preservativo sempre. Se o parceiro não quer, eu uso a feminina. Eu não abro mão por quê? Porque eu não posso correr risco de ser infectada com mais nada. É. Né? Então se a hepatite C já é grave por si só, se eu tiver mais alguma coisa para eu ter que lidar junto, complica a minha situação. Você pode também se contaminar no alicate de unha, no dentista. Então aqui eu quero fazer um apelo né, para que as pessoas se informem, se empoderem, entendam do que se trata efetivamente e sejam multiplicadoras. De boa informação. Vai fazer o teste? Não custa. Ah, mas eu não sinto nada. Gente, eu também não sinto. Ah, mas eu sou forte. Eu também sou. É Aquela coisa do tecido junto, né? Como se fosse um tecido. A gente tá junto. O... Tô convivendo com ela, ela não pode comigo. Eu posso com ela. <risos>